Ok, então agora a gente vai começar a falar de que tipo de estruturas de, de controle que a gente vai precisar para implementar o nosso algoritmo de Gauss. Ok? É, bom, a gente sabe, e aí vamos já também falar de algumas estruturas de dados. Okay? Normalmente o algoritmo de Gauss é feito com o que a gente chama de matriz aumentada, mas para simplificar eu vou considerar duas matrizes, né? Uma matriz que vai conter os coeficientes da minha equação. Tá? Essa é uma matriz n por n, no caso aqui, n igual a 4, só para eu poder exemplificar. Okay? E vou fazer também um vetor de, coefici... um vetor de... Com... com os valores do lado direito da equação. Tá? Então, um vetor de n elementos. Certo? Então, esse meu vetor tem n elementos aqui. Ok. Agora, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar uma linha, fixar como, como linha, como equação pivô. Então, cada linha aqui da minha matriz corresponde a uma das equações. Okay? Esses coeficientes, uma vez multiplicados, fazendo multiplicação matricial, vão me dar cada uma das equações aqui. Tá? Então vou ter que fazer, vou ter que primeiro iterar sobre todas as linhas da minha matriz. Todas? Bom, todas, mas mais ou menos, né? Por exemplo, para fixar a equação pivô, eu tenho, vou ter a primeira equação como equação pivô, a segunda equação como equação pivô, a terceira como equação pivô, e aí, Acabam as equações pivô. Tá? Então, a gente vai ter três equações pivô. Como a gente vai ter que iterar sobre os elementos da, da minha matriz, sobre as linhas da minha matriz, na verdade, né? então eu, vou fazer, eu já sei que eu vou ter que fazer o quê? Um laço. Quando eu tenho que, que iterar várias vezes, essencialmente, a mesma coisa, o mesmo tipo de operação repetitivamente, eu vou usar um laço. Então vou usar um laço sobre as linhas. Esse laço vai desde a primeira linha até a enésima menos 1 linha, a penúltima linha, tá? E eu vou dar como variável aqui i, por exemplo. OK? Tanto faz, mas define a variável que vai que vai servir para iterar sobre as linhas. Então tá. Uma vez então definido, definido isso daí, né? a gente vai, então, pegar aqui o nosso coeficiente pivô, e o nosso coeficiente pivô sempre vai ser um elemento que vai estar na diagonal, ou seja, ele vai ser sempre um A, I, I, né? Sempre a linha e a coluna são a mesma, são, são a mesma. então eu vou fazer um laço A, I, vou, vou, vou, vou sempre usar o meu coeficiente da, da, da diagonal, do coeficiente pivô, como um elemento da diagonal A e I. Ok? Depois, se a gente olhar para cada equação pivô, a gente vai ter que iterar... Opa, aqui ficou meio claro esse I, né? A gente vai ter que iterar sobre as linhas restantes. Né? Uma, vez fixado, uma vez fixado que essa é a equação pivô, Aí eu vou ter, que, vou ter que iterar sobre essa equação, sobre essa equação, sobre essa equação. Se essa for a linha pivô, eu vou ter que iterar sobre essa equação, sobre essa equação. E essa daqui, sendo a linha pivô, eu vou ter que fazer uma iteração só sobre essa equação. Okay? Então, eu vou ter que fazer várias iterações aqui e eu vou ter que ter então um outro laço dentro do meu laço pra, pra, sobre as linhas. Tá, ter que ter um, não, não vai ter jeito, vou ter que ter um outro laço dentro do laço das linhas. Tá? E aí, eu vou dar agora, né, vai ser um outro laço sobre linhas, e eu vou dar o um nome, por exemplo, para essa variável que vai ser a variável de iteração do laço, de J. Okay? Ela, parte de, de, de, ela parte de onde e vai até, vai até onde? Ela parte da linha... Aqui, na verdade, i mais 1. Ele, ela parte, então, da linha i mais 1. Ela vai de i mais 1 até n. Por que nota? Né? Por que i mais 1? Se eu estou na minha linha i igual a 1... Quais são as linhas que eu vou ter que iterar? 2, 3 e 4. Ou seja, mais 1 até a enésima linha. Se a minha, linha, se o meu elemento, se a minha equação pivô é a segunda, sobre quais linhas da matriz eu vou ter que iterar, uma vez que eu fixei aqui? Vou ter que iterar sobre a terceira e a quarta. Sempre da, da, da, da linha da equação pivô até a última. tá certo? Então... E agora, né? A gente vai pegar, né? Então, isso aí a gente vai ver no próximo vídeo, né? Para cada uma dessas dessas linhas que a gente estiver iterando aqui nesse laço J, a gente vai ter que iterar sobre as colunas para efetuar operações sobre as colunas. Isso nós vamos ver no próximo vídeo, ok? E nós vamos ter que também iterar, né? Sobre os elementos do meu vetor de lados direitos da equação, o B. Então, o que eu vou fazer? Como é que eu fico? Né? Eu fico com a seguinte coisa. Eu vou ter... Qual que vai ser a estrutura geral, então, do meu programa? Vai ser a seguinte. Eu vou ter um laço sobre todas as linhas, ok? menos a última, e essa linha é que vai fixar quem é a equação pivô e o coeficiente pivô e vou fazer um laço sobre as linhas seguintes. OK? Nesse dentro desse laço, eu vou calcular o multiplicador. Quem que é o multiplicador? O multiplicador? Ora, ele era ele era o elemento pivô, que era a a i, i dividido pelo coeficiente pelo coeficiente pelo coeficiente pelo primeiro coeficiente não zero da minha linha, tá certo? Da, da linha da linha seguinte que eu estou iterando. Então a linha seguinte que eu estou iterando, eu estou dando eu estou dando o nome da variável de j. Então é a é linha linha j coluna coluna i. Tá? porque se... vamos voltar aqui para entender porque que é a e i dividido por a J, I nesse caso, ok? Nesse caso aqui, vamos pegar a primeira linha. Se esse coeficiente aqui é não zero, por que, que eu vou ter que multiplicar toda essa linha aqui, né? Eu vou ter que multiplicar toda essa linha por a21... Uh, por, desculpa, por a11 dividido por a21, né? porque se eu pegar e multiplicar por a1 1, dividido por a21 esse cara daqui cancela quando a gente for subtrair ele vai ele vai eliminar esse elemento esse coeficiente aqui e esse coeficiente vai virar zero tá então basicamente né nós temos então esse laço aqui eu vou chamar de l1 Sobre uma variável que eu estou chamando de i, mas vocês podem dar o nome que vocês quiserem, tá certo? Dentro desse laço L1, eu vou ter um segundo laço, que muito criativamente eu vou chamar de L2, e vou chamar, e a variável de iteração desse laço é j, ok? Aqui a gente calcula o multiplicador, e a gente vai ter um terceiro laço. Dentro desses dois aqui, é um laço alinhado. Ok? Em que eu vou iterar sobre as colunas. E vou chamar essa, essa, essa variável de iteração de K. Ok? Então agora a gente já definiu a estrutura geral do nosso programa. O que está faltando a gente definir? Né? Se, a gente, se a gente já definiu estruturas de dados, que são como vão ser as matrizes, se a gente vai usar uma matriz aumentada ou uma matriz normal, né, n por n e vai usar um vetor ao invés da coluna na linha aumentada, na, na, na matriz aumentada, perdão, né? Tudo bem. A única coisa que me falta agora é entender quais, quais são essas operações aqui sobre as colunas. Uma vez determinadas as operações sobre as colunas, eu posso colocar essas, essas, uh, essas operações aqui, e dentro desse laço, então, eu vou aplicar as operações sobre as colunas, ok? No próximo vídeo eu vou falar sobre isso daqui.